Boa noite pessoal, eu sou a Ana Maria, diretora comercial da Essential Pharma. Estou aqui mais uma vez no Instagram da Essential para fazer uma live junto com a Clarissa, que é a nossa diretora de pesquisa e desenvolvimento. Hoje a gente vai falar sobre o colágeno, um assunto que a gente tem é, recebido muitas, muitos questionamentos, muitas perguntas e convidamos o Dr. Alexandre Duarte, que é um médico que atua na medicina estética, e ele vai falar um pouco sobre colágeno, a gente selecionou as perguntas mais recebidas aí no último mês. Espera... Olá, pessoal, boa noite. Como a Ana falou, meu nome é Clarissa, sou farmacêutica e sou diretora de desenvolvimento da Essential Nutrition. E muito obrigada pela participação de todos. Enquanto o doutor não entra, tem um, um aviãozinho ali embaixo, encaminha para os amigos aí, convida para participar. Olá, doutor. Olá, doutora Alexandre, boa noite. Boa, boa noite. Doutor, então, já fiz uma breve apresentação sobre você aí, se você quiser falar um pouco mais, falei que você atua aí na medicina estética e vai tirar umas dúvidas sobre o colágeno com a gente hoje. É verdade. O colágeno é uma parte bem importante das duas coisas que eu faço, né, Ana? Tanto a estética quanto a parte metabólica, né? Então, não tem como não se interessar por esse assunto e acho que, ultimamente, é, cada vez mais produtos é, querendo melhorar a colágeno estão surgindo no mercado, né? E quanto mais a gente entende do que faz aí o, o colágeno funcionar ou não, melhor. Sim, eu vou fazer assim. A Clarissa selecionou algumas perguntas, doutor, que é o que a gente recebe... É tá recebendo aí nos últimos meses de questionamento sobre o uso do colágeno e aí durante a live eu vou dando uma olhada aqui nas perguntas que vão surgindo e no final a gente deixa um tempinho aí para responder essas perguntas pode ser ótimo pode, pode ser sim então doutor começando assim né falar um pouco sobre o colágeno é, explica para gente qual que é o funcionamento qual que é a função do colágeno né no nosso corpo é, na verdade, o colágeno acho que é bem mais importante do que a maior parte das pessoas pensa, né? Ah, na verdade, o colágeno é, tem função, obviamente, aquilo que todo mundo procura, principalmente as mulheres, né? Que é a estrutura da pele. Né? O colágeno, na verdade, ele é como se fosse um cabo, é muito parecido com um cabo de aço, né? A estrutura dele mas feita de elástico. Né? Então, é um, é um cabo de elástico. Né? E a função é justamente é, muito parecida com os dois, tanto com o cabo de aço, quanto com o elástico. É, é segurar as coisas no lugar né? e permitir que, que, que os nossos tecidos sejam maleáveis, né? que sejam moldáveis, não sejam duros. Né? Então, é, é o que dá elasticidade para a pele, o que quase todo mundo sabe, né? mas, na verdade, o colágeno faz parte de praticamente todos os tecidos do corpo, né? inclusive o próprio osso. Né? O osso também é feito de colágeno. E é outra coisa muito interessante. O osso ele, ele é maleável também, por causa do colágeno. Né? E o osso, ao contrário do que é falado, ele não é feito de cálcio. Né? Ele é feito de colágeno. Ele contém cálcio. Né, isso é uma coisa que eu gosto de, de falar muito, né, de explicar para as pessoas, porque principalmente, aí, aí acho que já cabe até um parênteses, tomar cálcio não vai refazer osso. Sim. Tomar colágeno vai. Né? Então, se fosse para tomar alguma coisa nesse sentido, está mais perto de tomar cálcio do que de tomar colágeno para o próprio osso. A estrutura do olho é feita de, de colágeno, né? Estrutura a revestimento dos órgãos, né? É, articulações, tendões, quer dizer, é, literalmente tudo. Vai ser difícil achar alguma coisa que não tenha colágeno no nosso é. corpo. Né? É. Ele representa cerca de 30%, né, doutor, de toda a proteína do nosso corpo. Então, ele está muito relacionado à parte da, sustenta... da sustentação né, também do nosso corpo. É isso aí. Então, realmente o que eu acho importante é a gente, como profissional da saúde, tem que entender como o colágeno funciona né e como realmente promover a, a, a, a formação de colágeno uh, pelo nosso corpo. Né? Porque, obviamente, uma molécula de colágeno que a gente toma, a molécula não vai entrar e pronto, se encaixou na pele. né A gente não é um joguinho de montar, né? Então não é tomou virou, né? Então entender a situação de cada pessoa vai fazer com que o profissional de saúde saiba indicar qual tipo de colágeno eventualmente que se pode suplementar, se está na hora de suplementar ou não, né? E quais outras coisas suplementar para fazer a formação adequada de colágeno, né? Por isso eu vejo assim o pessoal realmente Tá bombando aí, pergunta, né? A gente conversando, já bombando assim, é. porque falou em colágeno, principalmente a mulherada surta, pira e todo mundo já tem sua experiência e todo mundo que é de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então todo mundo já sai prescrevendo e, e, e isso aí, a vantagem, é, colágeno não faz mal, né? A desvantagem, pode não estar servindo para nada. Né? Esse é o grande problema. Sim. Então, cada situação é, e cada pessoa tem sua indicação, o seu momento. Né? Não, é, não é só simplesmente suplementar, porque aí a pessoa vai tomar o suplemento e vai dizer, não, isso não serve para nada. Né? Serve, se for bem usado, na hora certa, serve para muita coisa. Né? O problema é saber o que suplementar, quando suplementar. O colágeno é uma proteína que tem que ser formada pelo nosso corpo. Não existe jeito de a gente pegar uma proteína externa e encaixar no nosso corpo. Isso não é assim que funciona. Né? E para o nosso corpo produzir proteínas, ele precisa de hormônio. Não tem jeito. Né? Então, quem não tem equilíbrio hormonal, vai ter Péssimos resultados Ou muito inferiores ao que podiam ser Tomando colágeno Que é uma fonte Por que, que a gente suplementa colágeno? É uma fonte de, né, de estrutura De matéria-prima Para o nosso corpo formar o nosso né? Então, claro Quanto melhor for a matéria-prima Melhor vai ser O nosso tecido, o nosso produto Como tudo Sim. Só que se não tiver fábrica para fabricar Pode ter a melhor matéria-prima do mundo, vai ficar lá estocada, linda, maravilhosa, né? Sim. E nem os produtos aí da, da Essential, não adianta comprar, não adianta comprar a matéria-prima boa, tem que saber usar, né? Sim. Tem que ter a máquina certa, tem que, bot... tem que ter o... a embalagem certa, é assim no nosso corpo, né? Então eu acho que é muito difícil a gente simplesmente, e claro, a gente vai responder essas dúvidas, que horas, quando, como, onde, né? Mas é, cada pessoa, se quiser ter resultado realmente efetivo, deve passar por um médico que entenda de metabolismo, por um nutricionista também da área que entenda de metabolismo, né? Porque senão, realmente, a gente não vai ter resultados nem perto do que a gente pode ter, né? Sim. Isso até encaixa na minha segunda pergunta, doutor que é se o nosso corpo consegue formar de maneira eficiente né, todo o colágeno que a gente precisa. Né? Porque isso é uma questão que as pessoas se perguntam também, né? Porque minha pele, meus ossos, será que o meu metabolismo lhe dá conta disso? Exatamente. Uh, realmente, eu daria para dizer que no mundo de hoje é quase impossível alguém estar... Tá formando colágeno adequadamente, né? quase impossível, né? por vários fatores, para começar a alimentação. Né? A, a, a nossa fonte de, dos aminoácidos precursores do colágeno uh, então não fazem normalmente parte da dieta da maior parte das pessoas. Já começa por aí. Né? Porque é realmente uma boa fonte de colágeno vem... É, principalmente de cartilagens, tendões, né? Ah, o famoso, o famoso sopa de mocotó, sopa de ossos das nossas avós, é, é, é né? É, é daí que vem. Hoje em dia, é, olha, é raríssima pessoa sabe nem fazer, né? E quando fala diz assim, Ui, que nojo, <risos> né? Caramba. Que nojo, Ui! né? Então quer dizer, complicou, já começa daí. <risos> Fora que o stress é? Toxinas é, Alimentação com alto teor De glicose Tudo isso aí oxida Envelhece né? Destrói precocemente o colágeno né? Quer formar colágeno? Para de comer açúcar, gente <risos> né? sim, sim, o, o pessoal está tomando Está tomando colágeno Da Essential Nutrition do lado E, comer, e enchendo a, a pança de açúcar Do outro docinho, sorvete Não sei o que Né? Ou seja, tem que triplicar a dose ó, e não sei se vai dar conta, não. Né? É, é, existe um processo de destruição de proteína muito importante, no nosso corpo chamado glicação, né, né Clarice? Então, assim, glicação é, é quando a gente tem um alto teor de glicose no sangue, o corpo não tem mais para onde botar toda essa glicose e aí ele começa a destruir proteínas para juntar com a glicose para conseguir... É eliminar a toxicidade da glicose, mas as duras, as duras penas, né? Envelhecimento, né? Pessoal aí que faz sobrecarga de exercício também, é outro jeito de envelhecer o colágeno, né? E o pior de tudo, mulherada aí tá correndo duas, três horas na esteira, e depois, quando termina, vai direto pra sorveteria, né? Aí ferrou, e aí não aí, sabe o colágeno... porque tá cheio de... Falta, Ana. O colágeno, o colágeno não faz efeito, né? Tá, tem ruga de cima até embaixo, não sabe por quê? né É complicado Então a gente tem que entender que não existe Pílula milagrosa né? Nem pó milagroso Nem nada disso né? Existe é, é, Realmente um jeito de viver bem Adequadamente, alimentar-se bem E claro, como existe Um fator de envelhecimento de, de colágeno muito importante Que não depende muito da gente Acho que são dois, na minha opinião estresse, né? E toxinas ambientais, né? Isso aí é muito complicado. Isso a gente não consegue lidar diretamente, né? Então o resto a gente pode. Então a gente pode suplementar colágeno, precursores de colágeno. A gente pode, né? Tem várias vitaminas importantes para o colágeno funcionar, né? Ou seja, não é, não, não é só colágeno, né? Ah, e a gente, a gente tem que tentar viver o melhor possível, fazer exercício com moderação, né? não se intoxicar, principalmente de doces. Né? Eu acho que o caminho é por aí. Quanto mais uh, saudável for a nossa vida, melhor. Antioxidantes. né Inclusive, tem algumas fórmulas de vocês já antioxidantes. Por quê? Porque o antioxidante previne a destruição precoce da, né, da proteína, do colágeno e várias outras proteínas. Né? Não é... Não é porque a gente está botando antioxidante junto ali no colágeno que ele vai saber que é só para o colágeno. Não, ele vai agir no corpo todo, né? o que é bom. Então, assim, eu acho que tem muita coisa importante, além de tomar colágeno, e eu acho que uma pessoa que está comendo muito mal, né? fazendo excesso de exercício, está sem o equilíbrio hormonal, não é, não é a primeira coisa a fazer, não é tomar colágeno. Né? Primeiro vai avaliar o que está que fazendo de errado, ou o que tem para melhorar na parte metabólica hormonal, né? As mulheres, os homens em menopausa, andropausa, estão com deficiências hormonais importantes, né? O colágeno não vai ser tão bem utilizado por essas pessoas, né? Melhor que nada é, mas melhor ainda é equilibrar o metabolismo e usar aí sim, né? O colágeno. Aí, aí a gente vai ter o melhor dos mundos, né? Sim. Então, gente, a gente precisa de equilíbrio. Não é mergulhar no balde de colágeno, não é por aí. Né? Queria que fosse, ia ter uns balde na minha clínica de colágeno, deixar o pessoal de molho lá dentro, mas né? não é só isso. É, é, é isso. cuidar o equilíbrio do corpo, né, doutor? Tem que cuidar o terreno para que a fisiologia ela funcione de maneira eficiente, né? Exatamente. É, é a somatória de coisas que vai deixar a gente com a pele boa, saudável, bonita, né? Não, não, não é só o colágeno. E, e eu acho que é, isso, é muito boa essa oportunidade para a gente estar tá falando, né? Como a gente já tinha conversado aqui anteriormente. Falou em colágeno, não precisa falar mais nada. A mulherada pousa aí, né? Que nem mosca na sopa. Então mulherada boa para cima do colágeno. Vamos entender. Então, como deixar o colágeno de vocês? top, bonito, né? saudável, né? não é só suplementando. Né? E suplementando, acertando o metabolismo, a boa alimentação, né? é um, um bom equilíbrio hormonal, aí, gente, aí o colágeno vai fazer, quem sabe, milagre. Tá? <risos> então, doutor, uma das perguntas também é que, Hoje em dia, o colágeno, sim, ele é um suplemento que é um dos mais procurados, né? Em drogarias, em lojas de suplemento. E a quantidade de produto que tem, é difícil a pessoa saber escolher, né? Um leigo, uma pessoa que não, não é da área técnica. Ah, você tem um colágeno hidrolisado, você tem o um colágeno tipo 1, você tem o um colágeno tipo 2, você tem os peptídeos de colágeno, né? Então, assim... É, desses tipos de colágeno, por exemplo, colágeno tipo 1, o que, que o doutor considera mais eficiente em termos assim, de absorção, né? E por quê também? Então, a gente, na verdade, tem. Uh, na verdade, não se descobriu todos os tipos de colágeno ainda, né? 30, 40, 50, 100. É. Uhum. Né? A gente tem muito tipo de colágeno diferente. Fatos são os seguintes eles vêm basicamente da mesma matéria-prima. Né? Então, são aminoácidos, aí, principalmente prolina, lisina e glicina. Né? É, e eu sempre gosto de dizer isso, vitamina C. Né? A vitamina C é essencial na formação de colágeno. Né? Até, até dou a dica muitas vezes para os meus alunos médicos, para os meus pacientes. Oh, não tem dinheiro para comprar colágeno? Toma vitamina C. A vitamina C induz a formação de colágeno por si só. Claro, se puder botar os precursores de colágeno, melhor, é, melhor ainda. Né? A gente tem, eu, eu digo, a lista de coisas boas que tem hoje, se a gente for tomar todas as coisas boas, gente, não cabe, vê os produtos da Essentia, se comprar tudo, não cabe na cozinha. Né? Então, é, é, é, a gente tem que selecionar, e muitas vezes né, o fator financeiro também é importante. Então, a gente tem que ir em ordem nesse sentido. Agora, colágeno. A gente tem tipo 1, principalmente, né? É. Para tipo, venda, a gente tem tipo 1 e tipo 2. Sim. Né? Sim. Até o tipo 7, eles são bem importantes no nosso corpo, só que, obviamente, a gente não, a gente não suplementa eles diretamente. Né? Basicamente, a gente suplementando tipo 1 e tipo 2, a gente está ajudando todos a funcionar. O tipo 1... É o, que, é, o, é o principal para pele, né? Então ele ganhou um grande é, nome aí mundial Porque, nossa senhora, pele, pele Falou em pele, falou em mulher Pronto, acabou, todo mundo quer comprar esse mesmo que eu quero né? é. Tipo 1 um é esse Então, mas o tipo 1, um, então, é uma proteína né? E aí vai ser proteína do boi, proteína do frango É esse aí, né? E aí a gente vai ter que quebrar ele em partes Nosso corpo, vai ter que digerir para absorver, para usar, para produzir o nosso colágeno. Né? Então, é isso aí que o pessoal da indústria uh, mudou, facilitou, vamos dizer assim. Né? Eu realmente entendo que muita gente é... Uh, diz assim, ah, na dieta tem. Repito, na dieta tem para quem está tomando sopa de mocotó. E ainda assim vai ter que digerir. Digo para vocês... Mulheres que tomam anticoncepcional não conseguem digerir proteína. 90% das mulheres do mundo. Não, 99, né? Tá? Por quê? Porque o anticoncepcional bloqueia a produção de ácido clorídrico. Diretamente. Né? Fora os três também bloqueia. Né? Fora maus hábitos alimentares. Então, depois ele fala de vegano também. Que eu achei legal o produto de vocês de vegano. Então, o que, que faz? quebra lá a proteína, quebra o colágeno do boi, e quando quebra, a gente chama isso de hidrólise, né? Então, a hidrólise é a quebra de proteína. Então, hidrolisa a proteína e ficam pedaços menores de proteína. Isso aí é que a gente chama de peptídeo, né? Está na moda, famoso, famoso peptídeo, não sei o que é, mas está na moda, vou tomar. Não, é uma parte de uma proteína, né? E aí, quanto menor for esse peptídeo, normalmente mais fácil absorver, né? Então, essa que é a vantagem. Ou seja, se for só hidrolisado, tem peptídeo de qualquer tamanho, sem controle nenhum. Né? Já está melhor do que comer a pata do boi. Já está um pouquinho melhor. Né? Mas, ainda dá para melhorar. Então, quando faz aí uma hidrólise seletiva, uma hidrólise enzimática, né? aí a gente consegue peptídeos bem pequenininhos, do tamanho que a gente quer. Né? E aí a gente tem uma absorção muito melhor né, de peptídeos até até decapeptídeos são muito bem absorvidos, né? A doutora Clarissa sabe melhor disso do que eu, tem que saber, né? Até <risos> até decapeptídeo vai bem, mas dipeptídeos são dois aminoácidos que formam um dipeptídeo, três formam um tri, né? Então tem alguns peptídeos inclusive que são uh, que têm funções mais específicas, né? Hoje a gente sabe que aminoácidos e peptídeos têm funções hormonais. Funções hormonais. né? É quase hormônio, vamos dizer assim. Quem sabe vão ser chamados de hormônios futuramente. né? Sim. Um aminoácido muito interessante nesse sentido é a lisina, né? A lisina, a lisina, a lisina perdão, a lisina não é caladão. Mas eu quis dar um exemplo, a leucina. A leucina, não tem nada a ver com colágeno, mas é a leucina sozinho, aminoácido que induz anabolismo. Isso é um hormônio. Né? Isso é um hormônio, seria, não é, mas é, é a função. A mesma coisa, a própria lisina, a glicina e a prolina, já tem estudado também, que eles individualmente induzem a produção de colágeno. Né? Se tomar só a prolina, só a lisina ou só a glicina, já vai haver um aumento na produção de colágeno. Se a gente tomar eles, mais peptídeos do colágeno, serve matéria-prima, né? mais vitamina C. Silício, tiver hormônio, ó, quanta coisa. Aí, aí a coisa bomba, né? Aí a gente forma muito colágeno. Sim. E o colágeno tipo 1 não é bom só para a pele, né? O tipo 1 tem todos os órgãos que precisam de elasticidade. Né? O tipo 1 tem, inclusive, nos ossos e, nas, e, e principalmente nas cartilagens. Tá? Então, claro, quem está pensando em pele, ok, nada contra, né? Mas não é só pele que é tipo 1. E o tipo 2. Muito mais na cartilagem, nos ossos, né? mas também no corpo todo. Né? E aí vai uma curiosidade. Quando a gente corta a pele, arranca o um pedaço da pele, forma cicatriz. Né? Forma cicatriz na pele. O que é cicatriz? Colágeno tipo 3. Né? Que é basicamente a fibrina, que a gente chama. Então é um colágeno também. A Cicatriz é um colágeno. Mais duro, mais resistente né? do que o colágeno normal. O corpo tenta se precaver. É o jeito que o corpo consegue. Se formar colágeno tipo 3 demais, forma cicatriz hipertrófica, queloide, né? Uma desregulação do nosso corpo. Então, a gente tem que estar tá regulado. Não. Muito colágeno também não é bom. Vai ficar uma cicatriz horrível. Então, tem que equilibrar a produção de colágeno. Sim. O que é mais, doutora Clarice? É, então. Só pegando um gancho um pouco ali na questão do, do peptídeo, né? Porque existia assim, uma crença que o colágeno ele não era absorvido e realmente o colágeno nativo, né, doutor? Ele é uma molécula muito grande, ela é uma molécula muito espessa e ela requer muita, muito do teu metabolismo para conseguir alguma absorção, né? Então, a indústria de alimentos, ela evoluiu nesse processo, né? Hoje em dia, a gente já consegue tamanhos moleculares de, né, nem vem o caso, mas 2 mil daltons que a gente consegue... De... Absorver de maneira muito eficiente Hoje em dia já está comprovado também por estudo científico Que depois do consumo do, dos peptídeos de colágeno Em duas horas você já tem um, um aumento de aminoácidos muito grande né, no, a nível sanguíneo E a partir daí eles vão né, se distribuir pelo corpo, enfim, e fazer sua função Mas eu vou pegar ainda um gancho dessa, dessa parte, né? Porque o colágeno até então ele só tem de fonte animal, né? A gente encontra no peixe, no gado, no porco, no frango. Então, as pessoas que, que são veganas, vegetarianos, eles não tinham uma opção né, no mercado é, de um produto que melhorasse a qualidade da pele, enfim, dos ossos, toda essa questão relacionada ao colágeno. Então, a gente administrar os aminoácidos de forma isolada a gente também já está induzindo o nosso corpo, dando matéria-prima né, para o nosso corpo, também poder formar o colágeno e esses aminoácidos, eles são de origem vegana, né? Eu gostaria de saber se o doutor utiliza né, dessa prática na sua clínica e como que você vê seus resultados, porque não só os pacientes veganos, né doutor, mas todo mundo também pode se beneficiar do consumo dos aminoácidos de forma isolada, né? Exatamente, eu estava falando hoje com a Ana que eu não conhecia o, o, o, o, o Procolágeno vegano, Esse eu não conhecia, conheci hoje, né? Os outros eu já conhecia há de tempo, mas o, o, o, o vegano ali eu não conhecia. Mas eu já prescrevia manipulado, na verdade, muito parecido. Né? Porque o que tem ali são os precursores, os aminoácidos livres, precursores de colágeno, que eu acabei de falar, né? De comprovadamente estimulam, isso está muito comprovado, Sim. que estimulam uh, a formação de colágeno. Né? O que eu, uh, com relação ao colágeno, não gostava, né? quer dizer, tem o tenho meu, tenho meu pé atrás, é um colágeno hidrolisado. É, onde a gente não sabe que tem peptídeos de tamanho pequeno, é, custa caro e não te traz nenhuma vantagem em relação a suplementar aminoácido ou a comer uma carne mesmo, né? Agora, quando a gente tem peptídeo de, boa, né, de bom tamanho, a gente tem, sem dúvida nenhuma, um valor muito importante para a suplementação de peptídeo e colágeno. E se a gente somar isso, né, isso que eu estava falando, se a gente somar isso aí, um procolágeno, que é que é esse aí que, que a gente está comentando, que são, são os aminoácidos, né? E essa é uma grande vantagem para os veganos, né? Porque, realmente, a, a fonte de prolina e glicina, principalmente, né? é animal. Né? É, não existe praticamente esse aminoácido em abundância nos vegetais, né? Então... É, é, de forma industrial a gente consegue, vocês conseguem obviamente isolar e usar eles em grande quantidade mas eu não sei quantos quilos de alface tem que comer para ter um grama de prolina, né deve ser uns 20, pelo menos então assim, é, não, não é uma fonte né, de proteína muito, muito fácil né esse tipo de aminoácido de origem vegetal talvez até pelo tipo de, de aminoácido que tenha, a, a, as mesmas fontes aí do whey protein vegano deve ter mais quantidade de prolíquia em glicina, né? Que é, o, é a proteína do arroz, a proteína da ervilha. Tô chutando aqui agora, mas <risos> alguma coisinha eu entendo. <risos> Doutor, outros fatores nutricionais que também são bastante já... É, publicados na mídia e também a gente utiliza desses produtos, é, dessas matérias-primas dos nossos produtos, é o silício, né? Ele é um, um mineral que ele agrega muito né para a formação do colágeno e eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre ele e também o ácido hialurônico também, né? Que tem estudos também falando da, da efetividade dele para pele, para as articulações, então... É, falar um pouquinho também desses cofatores que são nutricionalmente muito importantes, né? Que sem ele, logicamente, o doutor já comentou, né? Da vitamina C, mas esses outros fatores também, esses outros nutrientes, né? São bem importantes tá? também, né? É. A gente precisa ter silício para a formação de colágeno, né? A falta de silício, né? É, está publicada ter relação direta com doença cardiovascular por diminuição da produção do colágeno das artérias, né? Então, sem dúvida nenhuma, o silício é importantíssima, importantíssimo com relação à formação de todo o colágeno, né? Tanto para a pele, de novo, né? Que é só o que importa para as mulheres, para a mulherada, sim. Se infartar, não tem problema. Posso ficar sem colágeno. Agora, sem a pele bonita, eu não fico. Então, não tem problema. Toma silício que não vai nem infartar e vai ter a pele bonita. Vai ter colágeno para o corpo todo. Então, silício é extremamente importante. É claro que a gente tem que ver o tipo de silício. Silício não é um mineral fácil de absorver. Né? Alguns são, outros não são. Silício é um deles que não tem... Uh, né? facilidade, não é qualquer silício que absorve, então temos que escolher o mais adequado para cada paciente, né? o que realmente o que tem uh, na forma de vocês é um dos melhores, na minha opinião, né? tem outros bons também e tem outros uh, horríveis, né? que muitas vezes são, são colocados em fórmulas que eu não vejo nem sentido, mas quer dizer, existem. Né? Uh, então, sem dúvida nenhuma, o silício é um modulador da formação, da qualidade do colágeno, depende muito do silício também. Né? E o outro que é o ácido hialurônico. Né? O ácido hialurônico, todo mundo já ouviu falar, a gente injeta muito aí para fazer preenchimentos, porém, ele também... E é, é, é, é o mesmo, né? a linha de raciocínio, do ponto de vista de ação dele, ou seja, o ácido hialurônico forma colágeno, e aí eu não sei se sabe por quê, quase ninguém sabe, todo mundo, porque está publicado, né? Mas por que, que forma colágeno? Por que, que forma é, é, matriz celular? Por que, que forma estimula fibroblasto, na verdade? Por quê? Porque quando a gente ingere o ácido hialurônico e o corpo quebra ele, há um feedback positivo na produção dele, porque o corpo pensa assim, opa, está quebrando o ácido hialurônico aqui, vai faltar, vamos produzir mais, mesmo que ele seja exógeno, né? Então esse é o princípio, inclusive, que a gente usa para fazer o famoso skin booster, né? O skin para hidratar a pele. A gente bota ácido hialurônico de rápida absorção na pele. A pele começa a quebrar e a pele diz: "Opa, está quebrando esse açúcar. Vamos produzir mais, né? E aí aumenta a produção de colágeno junto com isso, porque o fibroblasto fica ativado. Então é bem interessante o ácido hialurônico aí também. Né? Fora os antioxidantes, aí, né? Muitos são importantes. Mas, basicamente, na minha opinião, vitamina A, vitamina E também, né? E, e, e também os carotenoides, com certeza absoluta, são importantes. É, eu acho que esse é o caminho básico, né? O caminho que depende de médico é o caminho hormonal, né? O hormônio que mais produz colágeno na mulher é, é o estradiol, é o hormônio feminino, né? Extremamente importante para a indução da formação de colágeno. Então, se a gente tiver tudo isso na mão, vai ter uma, uma diferença enorme na pele. Né? É bem interessante porque hum, minhas pacientes, a partir do momento que eu começo a tratar a parte metabólica, que vão fazer, por exemplo, um laser, um né? laser de rejuvenescimento, eu sempre procuro explicar antes, uns três meses, eu prefiro primeiro tratar a parte metabólica. Vê a parte hormonal, vê a parte de suplementação, de estimulação de colágeno, né? E aí faz um laser. O resultado é impressionante, é, impressionante, muito melhor. Uma outra pergunta, assim, porque é interessante, né, doutor? Porque o procedimento estético, o laser, o peeling... Até a duração de um, de, um, de um botox, por exemplo Se você faz um tratamento fora E também consegue dar os tijolinhos E toda a sustentação para o teu corpo conseguir formar o colágeno Isso é muito interessante, né? Porque acaba que o procedimento estético Ele tem uma durabilidade maior, né? Se o teu o organismo... Melhor, tá... durabilidade maior, tu, tudo melhor, né? Tudo melhora É incrível, realmente quanto mais perto da menopausa a minha paciente está, ou se já está, eu realmente, normalmente, nem recomendo tratamento estético antes de a gente começar a estimular o colágeno da pele, né? Quer estar tá mais bonita, precisa de colágeno, né? Como eu falei, não é só para isso, mas é para todo o resto da saúde. E também na beleza, a beleza também faz parte da saúde, obviamente. Com certeza aí, cabelo, unha também, né, doutora, é muito importante e, e também faz parte aí da, do colágeno, né? É isso Ana, a gente tem perguntas aí. Muitas perguntas. <risos> a, a pergunta, senhora olha, <risos> todas as perguntas que mais tem aqui é a hora de tomar o colágeno. Olha só. Qual senhora. o horário que melhor para eu tomar? Tem muita é. gente que já usa e está na dúvida de qual é o melhor horário. Não existe exatamente uma hora, né? Existe uma, uma situação. O melhor é estômago vazio, né? Melhor. Uh, ou seja, qualquer hora que esteja o mais longe possível da refeição é a melhor hora. Agora, tem gente que tem uma rotina muito atribulada e não tem tempo para nada. Gente, toma a hora que der que vai funcionar. Né? Quem puder caprichar, Toma longe da refeição, que vai ser muito melhor. O uhum. que mais, Ana? Olha, na menopausa, pergunta aqui, né? Que tem a queda do estradiol, funciona a tomar o colágeno? Então, funciona, menos, né? É aquela história. É, tudo na nossa saúde é um somatório de coisas. Então, sem dúvida nenhuma, o colágeno ajuda... Mas se não tiver hormônio, quer dizer, zero hormônio não existe. Então, algum hormôniozinho tem. né? E esse pouquinho aí está ajudando junto com colágeno. Então, melhor tomar colágeno que nada. Agora, se a gente equilibrar o hormônio feminino, estradiol, que é um estimulador. Estradiol é um anabolizante feminino. Né? Anabolizante, quando a gente usa a palavra, é que cria proteína. Isso que é anabolizante. Né? Então, é um criador de proteínas. Então, se junto com o estradiol tiver fonte de proteína boa, vai melhorar cabelo. Não, cabelo mesmo, juntou colágeno com o estradiol, cabelo vai sobrar, né? Cabelo, pele, unha, coração, tudo. Então, a gente precisa dessa somatória de coisas. Uhum. Sim. Tem uma pessoa que per... eu, eu, teve bastante dúvida aqui, doutora, em relação ao anticoncepcional. Tá? Porque assim, a maioria das mulheres usam o anticoncepcional, né? Então, eles estavam, estava a, a dúvida que, ah, então quem toma anticoncepcional não pode tomar colágeno, porque não vai fazer efeito. Então, eu queria não, que você explicasse um, um pouquinho melhor, porque esse assunto é um pouco polêmico, porque falar para uma um mulher tire o anticoncepcional... <risos> É complicado Então acho que esse assunto acho que vale a pena O era melhor em pó, em cápsula Gente, pó ou cápsula Não importa, o que importa é a qualidade do produto né? Pode ser colocado em pé Em pó pode ser colocado em cápsula Normalmente em pó a gente vai conseguir Uma dose mais fácil de tomar né? Se for botar tudo em cápsula Vai bastante cápsula Dependendo da dose que a gente for usar mas não muda, é a qualidade do produto. Com relação ao anticoncepcional, de novo, é mais ou menos o que eu respondi da menopausa. É melhor tomar colágeno e tomar anticoncepcional do que tomar anticoncepcional e não tomar colágeno. Né? Se o anticoncepcional bloqueia a produção proteica, tá? ou seja, quem está tomando anticoncepcional normalmente está em catabolismo, está perdendo proteína. Né? está perdendo músculo, está perdendo colágeno, está perdendo absorção de nutrientes. Então, sem dúvida nenhuma, eu não recomendo anticoncepcional hormonal. Existem outras maneiras, principalmente o de cobre, né? Eu não recomendo, mas entendo que muita gente toma, né? Tem que tomar. E nessa medida, melhor eu acho que é mais importante uma mulher tomar colágeno tomando anticoncepcional do que uma que não toma anticoncepcional. Porque está com o um metabolismo melhor. Né? Então, obviamente, eu sempre brinco. Eu dou alguma coisa para o meu paciente, por exemplo, falo para não comer açúcar. Né? O paciente, assim, doutor, mas e se eu comer açúcar, então eu não tomo não tomo as vitaminas? Eu digo, tu está tomando o um veneno, aí tu não vai tomar o um antídoto? Né? Piorou. Né? O melhor é tomar o coisa boa e não tomar o veneno, mas se for para tomar o veneno, tome o antídoto junto. Né? Então, isso serve para tudo. É, a fonte de proteínas é extremamente importante. Né? E se tiver tomando anticoncepcional, eu acho que fica mais importante ainda. O melhor dos mundos seria não tomar anticoncepcional e tomar fazer uma suplementação adequada em vitaminas e colágeno, se for o caso. Tá. É, então, assim, pegando um gancho aí um pouco... E aí é uma curiosidade minha, essa pergunta não estava aqui, mas eu acho que vai ser... É... Esclarecer muito, porque eu vi muitas pessoas falando assim Ah, eu preciso parar de comer doce Você falou do açúcar no começo, né? Então é uma curiosidade minha Quando uma paciente chega para você e você dá essa orientação Que a pessoa, se ela parar de comer o doce Ela vai absorver melhor o colágeno e tudo, né? Todas as explicações que você deu no começo da live Como você faz para <risos> fazer com que essa pessoa deixe o açúcar. Qual que seria a sua dica? Porque, assim, muita gente falou, como é que eu vou deixar de comer açúcar? Eu não consigo deixar de comer açúcar. Então, assim, fica uma impotência para a pessoa. O, ah, o colágeno não vai fazer efeito, a absorção não vai fazer efeito se eu como açúcar. Então, vira meio que uma frustração, assim. Então, eu queria que você falasse um pouco fazer disso. Menos efeito, né, Ana? Menos efeito, menos, né? Não, de novo, para quem come açúcar a rodo, Tome mais colágeno <risos> para compensar, né? Mas se quiser ter um colágeno de ótima qualidade, realmente não comer açúcar, não comer alimentos de alto índice glicêmico é essencial, aliás, para a saúde e para vida como um todo, né? Então, uh, brincando, para a mulher parar de comer doce é só dizer que não vai formar colágeno. É boa <risos> Mas falando é sério. Data, né? Agora, é, agora, falando sério, é, existem vários, várias maneiras. Né? A compulsão por doce é deficiência, é, principalmente, claro, não somente, mas é deficiência de neurotransmissor. Né? Dois neurotransmissores têm relação com compulsão por doce. Dois, é, serotonina e dopamina. Tá? Então, é, muito mais a dopamina até do que a serotonina. É. Então, quem tem deficiência de serotonina, a gente pode é, é, suplementar aí né, precursores da serotonina, né, como 5-HTP, muito conhecido. Tem outros e tem várias doses, tem que ser analisado. Isso é coisa para médico. Né? Ficar tentando, vai tentar mil coisas e daqui a pouco acerta uma. Se a gente quiser conseguir, tem que ser um médico que vai analisar teus exames e saber qual é o neurotransmissor que está faltando? Muitas vezes, na maior parte das vezes, é a dopamina. Dopamina aumenta muito a compulsão, mas muito, a falta dela, né? Então a gente pode, pode suplementar dopamina. Um dos principais, e a gente né, a gente consegue, até conversando com o paciente, a gente consegue saber qual é o precursor que está faltando, por exemplo, ó, tá? oh, e cuidado, eu falei de 5-HTP, amanhã todo mundo vai comprar 5-HTP. Quem tem excesso de cortisol e toma 5-HPP tem crise de ansiedade. Tá? Para vocês terem noção de como a brincadeira não é brincadeira. Né? A gente precisa entender o que está fazendo. É, com relação à dopamina, por exemplo, tem pessoas que têm compulsão por doce e não pode viver sem queijo. Conhece gente assim? Está cheio de gente assim. Só que o que é está faltando? Tirosina. Tirosina. Tirosina é o aminoácido que tem no queijo, na rodo, né? no leite, nos laticínios. Então, quem não, não vive nem sem doce, nem sem, sem, sem o queijo, está faltando tirosina. E claro, a gente tem é, vários exames para qualificar e quantificar isso aí. Deficiência de energia, fadiga crônica, leva à compulsão por doce, né? porque o doce faz pico de cortisol. Tá? E aí a pessoa dá uma acordada por 10 minutos, né? depois afunda de novo, tem que comer mais um doce. Aí acorda, mais um doce, aí pronto, aí né? já era, né? Vai o colágeno, vai a insulina, vai tudo pro né, beleléu e a pessoa não sabe por quê. Então, compulsões, gente, tem que ser tratados por médicos, médicos que entendem da parte metabólica, né? que entendem do que está faltando e avaliem adequadamente isso. Não é só sair suplementando aleatoriamente, né? A gente sabe disso, a gente conversa aí, eu converso muito com o pessoal da Essentia, não é, não, isso não é uma tentativa e erro, né? Existe ciência por trás disso, né? Tanto na parte de manipulados, quanto na parte de tratamento médico. Então, a gente tem que avaliar adequadamente, se não houver essa avaliação adequada, é complicado. Uma dica que eu posso dar para quem é compulsivo é o seguinte, Uh, eu adoro essa dica, hein? Essa é uma diquinha de ouro, de ouro mesmo. Tá? Pega o hidrolift. Tá? Hidrolift. Ou, o que, que é o hidrolift, para quem não sabe? É um repositor hidroeletrolítico. Tem minerais lá dentro. Né? Usa o hidrolift como suquinho. Tá? Por quê? Primeiro, porque ele é um docinho, vai. né? Bem leve, mas é. Segundo, porque normalmente... A gente está depletado de minerais e o nosso corpo interpreta isso como fome. Né? É, quer dizer, e é, não deixa de ser, a gente não está faltando mineral. O principal mineral que a gente depleta dia a dia é o magnésio. Né? Então a gente precisa de fontes aí de magnésio. E eu adoro o hidrolift para isso, uso muito, porque aí a gente está lá tomando um suquinho, tá, né? felizinho porque está tomando uma coisa diferente, e na verdade não está... Não está consumindo açúcar e sim nutrientes importantes para o nosso corpo. É, e tem a parte da hidratação também, né, doutor? Porque a gente muitas vezes se equivoca a sede com a fome, né? Com a, com a ansiedade também. E hoje em dia o meu é também já oferece é, chocolates que têm um ótimo sabor, né? E, e não tem açúcar, então não vai elevar o. O índice glicêmico Não vai elevar a glicose do sangue Então a pessoa começar aos pouquinhos Porque é uma questão de hábito também, né? Se todos os dias eu como um doce Se eu trocar esse doce por uma opção Que é um pouco mais saudável Eu vou acostumando meu paladar aos poucos Então é, é importante também a gente falar um pouquinho disso também, né? A pessoa muitas vezes se frustra Porque acha que tem que mudar a vida inteira dela né mas se você começar com pequenos hábitos diariamente você pode ter um grande resultado né teve uma pessoa aqui que até perguntou né quem tem combustão por chocolate Aí você falou do hidrolift eu já falo do chocolift porque o nosso o chocolift ele ele é um chocolate que sim parece um chocolate ao leite não sei acho que é um, quem não provou ainda prove fazendo uma propaganda aqui um, <risos> mas é algo que ajuda bastante é uma delícia o que eu acho importante, claro, é, é, é essa questão, né, que a gente está abordando, uma mudança gradual. Ou seja, tem gente que não consegue viver sem o chocolate. Então, usa um chocolate desse, né? O que a gente tem que aprender, em última instância, é a comer menos. O ser humano come demais, né? E comer demais, mesmo coisas boas, não é bom, né? Então, às vezes Trocar uma compulsão por outra e, e, e aí tá com a consciência tranquila, é. né? Não resolveu, né? Ah, eu, eu comia um quilo de chocolate agora como um quilo de de chocolate. Olha, eu sou capaz de comer um quilo é muito gostoso. É. Mas, mas também é, é menos ruim, mas mais é saudável comer demais, né? Então a gente tem que ir mudando. Por isso que eu gosto de assim, ó. Tentar ir saindo do chocolate, senão a gente permanece no sabor, né? Principalmente um chocolate saboroso ali, como é realmente o Chocolift, né? É, acabou o Chocolift, vai voltar para o chocolate, né? porque é, não sei qual é melhor, mas é pau a pau. Então, a gente tem que... Bom, tudo bem, hoje é o Chocolift, amanhã um é Hidrolift, né? Perguntaram até como o Gatorade é, só que Gatorade é sal e açúcar e corante. Né? Só é lamentável. Né? A gente a está gente fazendo uma coisa que realmente tem nutrientes aí, né? Principalmente minerais, que eu acho extremamente importante, tá? E aí a gente repõe mineral, vai estar tá hidratado, vai estar tá melhor, não vai estar tá destruindo o nosso colágeno. O né? que mais, gente? Tem uma pergunta aqui, que, duas perguntas que eu acho bacana. Uma foi bem frequente: se o colágeno pode ser usado por grávidas. Então, teve muitas pessoas Sem dúvida. amamentando... Sem dúvida. É, é, um, é um alimento, né? Não tem contraindicação. Não vejo motivo para nenhuma contraindicação. Né? Muito pelo contrário. E uma outra Acho pessoa bom. É perguntando quem tem câncer de mama se pode estar tá usando colágeno. Com certeza, né? Não é, não é, no câncer só existe um aminoácido que é teoricamente proscrito, né? Que é a glutamina, tá? Então quem tem câncer ativo ou teve há menos de 5 anos não deve usar glutamina. Fora isso, qualquer outro suplemento de aminoácido ou de proteína, sem problema nenhum. Uhum. Tem mais alguma pergunta aí, claro, Deixa eu ver aqui que poderia... Ó, oh, bom... É, tem tem uma pergunta também que é bastante frequente ah, tá aqui, ó. uso do colágeno para fumantes eu acabei de ver ali ó assim ó o, o cigarro bloqueia a função do cigarro função se tem uma função é bloquear micro microcircul... a nossa pele é irrigada pela microcirculação ou seja quem fuma está destruindo a pele não tem jeito né e de novo, se tu está se, se tu destruindo a tua pele, pelo menos toma o um colágeno, vai. Né? Ou qualquer outra coisa nesse sentido. Tá, vai estar vai tá fazendo menos mal. Agora, sem dúvida nenhuma, que o próprio efeito do colágeno, né? ele vai estar tá muito uh, mais limitado em quem é fumante. Eu estou vendo, ó, gente, ó, eu vou aproveitar aqui, eu estou vendo muita pergunta. Meu olho é rápido, eu estou respondendo e estou lendo as perguntas, né? É, gente, eu, penso, você, você, eu, eu você falei da glutamina sabe? o pessoal você já começou a pirar, né? Mas assim, ó, oi Ana. Você vê as perguntas mais rápido do que eu, eu tô aqui, ó. Tem, eu vejo, tô... pode ter certeza. Tô <risos> tá? Glutamina, gente, existem é. publicações científicas que podem estimular, podem estimular alimentar células cancerígenas, tá? Eu vou aproveitar essa resposta para linkar uma coisa aqui para vocês. Não há nenhum problema, né? A gente está aqui para isso, para responder pergunta, para orientar. Mas o que, é, o que fica meu apelo sincero aqui para vocês é acompanhem com um bom médico, com um bom nutricionista. Não sejam leitor de Google, né? Ou se prescrevam com é, lives do Instagram. Né? Não recomendo isso. A gente não recomenda isso. Tenho certeza, nem eu, nem o pessoal da Essential, né? É, existe muita coisa envolvida em cada suplemento... Muita coisa... Né? Então é, a maior parte dos suplementos... Não vai te fazer mal... Sem dúvida nenhuma... Na maior parte das vezes... Né? Mas não vai te fazer bem... Se não for o, melhor, o suplemento certo para ti... Né? Então vai estar tá tomando uma coisa... Que tu está rasgando dinheiro... Por melhor que seja o suplemento... Né? Se não for bem indicado a pessoa vai estar perdendo dinheiro, né? então não é essa coisa assim, ó. se o teu médico, né? médico, eu faço eu faço medicina metabólica, né? mas se o médico, teu médico simples, pergunte sobre colágeno, se não souber explicar Talvez não seja o melhor médico para estar tá te acompanhando, nem o melhor nutricionista. Né? O, o profissional tem que saber explicar o que ele está dando, porque tem, infelizmente, muito profissional que, da mesma forma que vocês, lê no Google o que é bom e sai dando. Quer dizer, daí não mudou nada, né? ficou na mesma. Então, profissionais, vamos entender o que a gente está fazendo. Eu sempre digo para os meus alunos: nunca prescreva uma coisa que você não sabe exatamente como funciona. Né, para os meus alunos médicos. É isso que eu digo. Não sabe como funciona, ouvi falar que é bom. Pô, ouvi falar que é bom, não sabe como funciona, não, prescreve. Tá? E a mesma coisa eu falo para os nutricionistas, né, para todos nós da saúde, e para os pacientes também. Pre perguntem para o seu médico. Não, né? não, é, não é aqui o, o a hora de perguntar e, e tirar conclusões. Mas terminando, a glutamina não causa câncer de jeito nenhum. ela pode está relacionada com o aumento da velocidade de proliferação do câncer. Pode, ninguém tem certeza. Mas na dúvida, quando se tem dúvida, não se faz. Né? Se tem certeza, tudo bem. Se tem dúvida, não se faz. O que quem mais? Teve uma pergunta que passou aqui, que eu acho também interessante. Quem tem problemas renais, o uso do colágeno? A dose do colágeno é tão pequena... É, que não está contraindicado para insuficiência renal, até moderada. Né? É, na grave, gravíssima, onde a pessoa realmente está em diálise, ainda assim não está contraindicada, mas o médico tem que acompanhar, né? tem que ver qual é a dose. Né? Onde, então, ou seja, em pacientes que estão na hemodiálise, tem que ter um médico orientando, mas não está contraindicado. Tá? Uhum. Eu, tenho, eu tenho paciente na hemodiálise tomando colágeno né? Mas com acompanhamento, sem problema nenhum Olha, tem... Não existe uma dose Estão é, é, né? perguntando dose, muita gente perguntou dose Gente, não existe uma dose é, é, igual para todo mundo né? Ou seja, a dose padrão de suplementação É uma dose aí que gira em torno de, de 10 gramas por dia de colágeno de 5, 10, 15 né? Mas dependendo da necessidade de cada um Eu posso dar muito mais Ou menos né? Então eu acho bem importante entender isso Dose padrão é uma dose segura Em torno de 10 gramas né? Doses maiores Tem que ver se vai valer a pena Às vezes vale E aí o médico vai poder é, é, orientar adequadamente vocês Olha, todo mundo está gostando bastante da live. Estou gostando bastante, doutor. Como superman. Eu? Coisa boa. Ó, com relação ao... Uh, perguntar uma coisa legal aqui. Ah, uh, do, do vegan, né? Do, do, do vegan... Do, do, do, do, do, do procolágeno vegan. Uhum. Uhum. É, eu acho bem interessante para todo mundo. Ele é vegano porque ele está adequado aos veganos e vegetarianos também, né? Mas é, a fórmula que eu mais uso, manipulada, é muito parecida com essa, né? que é a do, do Procolagem, é a que eu mais uso, é a que eu mais gosto particularmente. Amanhã, né? amanhã é. eu vou te mandar o Procolagem para você provar o sabor dele, que ele é delicioso. Claro. Eu é o armário, hein? Não estou é um, não, não aceitando um só, não. Já mando o pé. Amanhã mesmo eu mando lá para você. <risos> Doutor, você tá. tem que fazer uma pergunta ou não? É, eu não sei se daria tempo da gente falar um pouquinho mais sobre o colágeno tipo 2, né? Porque eu acho que a gente abordou bastante, assim, sobre o colágeno tipo 1, né? Mas o colágeno tipo 2, que ele é muito utilizado, né? Para parte da, da articulação, de dor, é, de mobilidade, de flexibilidade, né? Que é, o nosso produto que a gente tem ainda é o colágeno to joint mas ele tem uma efetividade, a gente tem muitos feedbacks clínicos positivos com ele, né? Porque é, você tomando em pouco tempo, né, um mês, você já começa a ver bastante resultado. Então, eu queria que o doutor explicasse um pouquinho né, sobre o colágeno tipo 2 e se você utiliza na sua prática clínica, como que são os resultados. É, o colágeno tipo 2... Dois... Eu acho que foi é, talvez o, o primeiro colágeno que realmente mostrou eficiência né? no, no mercado aí. Tá? Uh, colágeno não engorda. Eu vou, eu vou respondendo aqui, tá? Me permite. Colágeno não engorda. Tá? Quem tem bariátrica tem que suplementar colágeno. Tá? e de preferência ainda algumas vitaminas injetáveis. Bariátrica destrói toda a absorção adequada de nutrientes, diminui a absorção de colágeno, mas não zera. Então, de novo, é melhor tomar do que ficar sem. Voltando para o colágeno tipo 2, né? o colágeno tipo 2 tem uma ação bem interessante, que é o seguinte, ele diminui a degradação do colágeno do tecido, principalmente das articulações, né, essa é a função principal, então um pouco, obviamente, ela serve como matéria-prima, pode ser com suco de limão, tá, pode, pode tomar com suco de limão, sem colágeno, é a vitamina C, bom, nada contra, tá, e aí, a articulação da gente fica mais preservada, né, Uh, principalmente isso. Então, ele funciona das duas maneiras. É um precursor de colágeno, sem dúvida nenhuma, e é um inibidor da degradação do colágeno, principalmente das articulações. Por isso que entrou tão em alta assim, né? E aí, realmente, a partir do momento que entrou em alta, começou a ter cada vez mais interesse pelo colágeno, né? E o tipo 2, né? Se a gente está tomando tipo dois, o tipo 2, o tipo 1 também melhora. tipo 1 um também melhora, né? Eles interagem. Então não é assim, ah, eu tô tomando colágeno para articulação. Ele vai direto lá na articulação, de lá ele não sai. Né? Não. Ele vai agir no corpo todo, né? Então, sem dúvida nenhuma, a degradação de qualidade de osso, de cartilagem, de articulações, né? Que a gente tem com o processo de envelhecimento. Suco de limão sem açúcar, isso mesmo, bem colocado. Com açúcar, não. Sem açúcar. Com a degradação que a gente tem com a idade, com exercício, né? Ou seja, principalmente para quem é atleta de endurance, é. né, que para mim me preocupa né? muito, né, pelo desgaste que tem, que incorre principalmente, né, realmente é importantíssimo a gente ter é, a suplementação de colágeno tipo 2. Oh, perguntaram onde eu trabalho. Eu trabalho em Brusque, hoje estou em Brusque, minha cidade natal, Brusque, fala com X aqui. Brusque, Florianópolis e São Paulo. Tá? Me sigam também. Ah, vou fazer meu jabá. Me sigam, pode gente. Fazer, pode fazer. Dá Me interesse. sigam. Eu faço live toda segunda-feira também. Olá. De repente, na próxima, a, a, a Ana e a Clarissa vão participar é. da minha também. Que eu, eu, go, eu gosto de conversar com elas. Para ficar captando perguntas, para no final a gente. Ele vê todas as perguntas, ele é. o trabalho. Exatamente. Exatamente. Doutor, eu é, acho que é eu, eu, eu Perguntaram, ó, tipo, eu acho que, sim, ó perguntaram isso que eu ia falar agora. Tipo, 1 um e 2 pode ser suplementado junto. Inclusive, o joint tem os dois, né? Tipo, 1 um e 2. Uhum. Eu adoro o joint. O joint eu já usava muito. É. Muito, muito, muito. É. Né? O joint era o que eu mais usava dos prontos, agora eu acho que vai ser pau a pau com o pró, não sei, mas né o joint eu usava e dá pra muito. E tomar os dois, né, doutor? Essa é uma pergunta frequente também, né? Por que não você tomar o pró-colágeno de manhã e o joint no final do dia, à noite? Porque não é uma sobredose, né? Você está fazendo uma complementação né, do, dos nutrientes, Exatamente. Tá? Não causa câncer tomar colágeno a vida toda, gente? Não, de nenhum. Muito pelo contrário. Tá? É, pode, essa foi uma pergunta que eu vi também, que eu vejo. Pode tomar quanto tempo? Quanto mais tempo, melhor. É uma proteína. Né? O que eu sugiro, muitas vezes, como qualquer alimento, é dar um tempo. Tá? O nosso organismo, a nossa imunidade... Pre precisa de um tempinho para se re relaxar com relação a qualquer alimento. Isso serve para qualquer alimento. Aí eu não estou falando do colágeno. Também do colágeno. Ou seja, se a gente sempre come a mesma coisa todo dia, o nosso corpo começa a produzir anticorpos contra esse alimento. Isso se chama sensibilidade alimentar. Né? Então o pessoal... Ah, né? Agora está na moda. Nada contra. Nada contra. Mas todo dia eu como ovo, né? Complicou. Pode ter certeza que o teu corpo está produzindo anticorpo contra o ovo e está te fazendo mal, né? E assim por diante. Isso é para whey, isso é para uh, colágeno, isso é para alface, tá? Então, uh, procurem variar. Por exemplo, um suplemento o que eu aconselho: tomar três meses e parar um. Tá? Ou não tomar todo dia Tomar três vezes por semana Quatro tá? É importante dar um intervalinho Sim, porque existem Informações proteicas ali né E o nosso, a nossa imunidade Reconhece isso tá? Então é muito importante A gente é, entender esses detalhes Por isso, repito, por isso que um bom médico Ou nutricionista vai conseguir Te orientar bem Agora Quanto maior né, a qualidade do colágeno e as substâncias juntos, mais a gente vai permitir que o nosso corpo produza um colágeno de qualidade. Né? Então, tomar ali os três diferentes que a Essential tem, Sim. na minha opinião, seria a me, o melhor dos mundos. Né? Porque tem os precursores, tem o tipo um, né? Tem os tipos. tem vários peptídeos Opa. de tamanho diferentes, inclusive o tipo um do, do, do skin é diferente do tipo 1 do joint, né? são, são verdade, fontes diferentes. o skin a gente coloca dois tipos de peptídeos. A gente coloca o verisol, né, que é de uma empresa que tem estudos específicos para parte de melhora da pele, de celulite, de cabelo, de unha. E daí a gente coloca também o peptan, né, numa dose Isso. bastante eficiente também. Então é um produto que ele é bem potente assim de, da da parte da nutrição. Então quer dizer é, somando os três A gente vai ter o melhor dos mundos né? Sem dúvida nenhuma né? Podem ser tomados em horários diferentes uma, duas, e, e não vai mudar Tomar um de manhã, uma tarde, uma noite Ou os três juntos não, Assim, se separar Absorve melhor é. né? Então é. quer dizer, melhor é tomar separados é. tá? Os três Por exemplo né? Mas vou repetir aqui Antes de tomar Consulta o né, teu médico, teu nutricionista, que entende da parte fisiológica do metabolismo para saber se essa é a melhor hora. Né, se essa é a melhor hora. Tá? Então, a produção de anticorpo contra alimento tem relação com a tolerância oral. Gente, aí eu, realmente é uma, é, uma, né, é uma questão técnica para médicos, nutricionistas, esses têm que entender. Se não entendeu, vão aprender. É importantíssimo para a assim paciente de vocês. Uhum. É, aqui Pode já... whey e colágeno no mesmo dia? Pode. Por que a maior parte dos médicos não prescreve glutamina? Porque não entende. Qual colágeno tomar apoio bariátrica? Os três ou mais. Toma os três em dose dupla. Live sensacional, obrigado. Então, aqui então. já virou. A gente vai encerrar. Já virou uma consulta online, né, Doutor? É. Tem gente perguntando de todos os assuntos, Agora ele já falou onde ele atende, o nome dele está ali em cima, perguntaram qual era o teu Instagram, ali em cima tá... É só clicar embaixo do Essential Nutrition que entra no Instagram dele. E, doutor, eu quero te agradecer... Ah, vai ficar gravada a live, né? Oi? Vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Vai, vai ficar marcado você, então ali no feed da Essential uma pessoa pode entrar e pode assistir a qualquer hora. Doutora, eu quero agradecer muito você ter disponibilizado esse tempo aí para dar esse monte de explicação tão rica. Eu acho que vai ser muito esclarecedor para muita gente que estava mandando muito questionamento sobre o colágeno. A gente fez live de ômega 3, o pessoal perguntava do colágeno, a gente fez live sobre o câncer, perguntava do colágeno. Então tava, a gente estava devendo essa live aí. Doutor, muito é obrigada por compartilhar o teu conhecimento. Foi muito bom, muito enriquecedor. E.. Seguimos juntos, é. aí. Adorei, adoro <risos> conversar com vocês, de verdade. Um prazer grande, adoro né? essa interação que a gente tem com, com, com as pessoas, até para entender um pouco mais do que a gente pode fazer de bom aí. Sim. Foi um grande prazer e sempre que quiser eu estou aqui de novo, que adoro. Obrigada, doutor. Obrigada, <risos> um, grande um grande abraço. Um beijo, viu? Beijo, tchau, tchau, tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.